Você arriscou sua vida para proteger o cu. Se eu não derrotar Megatron, você deve colocar o cu no meu pé.